Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do trD e no vídeo de hoje, vamos fazer uma tag antiquíssima aqui do YouTube que é a o que tem no meu iPhone. Recentemente eu troquei de celular, eu tô agora com o iPhone 14 Pro Max E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês porque que eu troquei de celular O que que aconteceu com o meu celular antigo que na verdade eu não ia nem trocar Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro dessa tela Que vos resguardo E também eu vou mostrar pra vocês como eu edito as minhas fotos que eu tiro do celular Que a maioria ou é selfie ou então é umas fotinhas assim que outras pessoas tiram pra mim Então se você já quiser ver tudo que tem no iPhone 14 Pro Max Já vai deixando seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações E claro, continue assistindo Bom, gente, eu acho que antes de eu falar do celular novo, eu tenho que falar pra vocês do velho, tá? Que, inclusive, eu gravei um vídeo exatamente igual a esse, há uns 3 anos atrás Mostrando o que eu tinha nele, como eu editava as minhas fotos naquela época E, gente, assim, eu tinha um iPhone 11 Pro Max, que era um celular meio antigo Ele foi lançado em 2019, mas ele era um celular muito, muito bom O que que acontece? Acontece que eu sou idiota Não sei se muitos de vocês sabem, mas do ano passado pra cá Eu descobri que eu gosto muito de malhar, e desde então vou pra academia todos os dias, de segunda a sexta, né, gente? Normal, sempre levando meu telefone, meu fone de ouvido, né? Malhando tudo direitinho, normal, nada nunca aconteceu. Até que eu tava malhando costa, coisa que, inclusive, eu odeio malhar costa, E estava eu com meu iPhone antigo, né? No AirPods, ouvindo minha musiquinha, tuts, tuts, tuts, tuts. fazendo a puxada, né? Com o celular na minha frente. E aí, eu fui puxar o banco, porque eu ia fazer a remada. Nisso que eu fui reajustar as minhas coisas, eu deixei o celular na base da máquina eu sempre deixava mais atrás e dessa vez eu deixei ele um pouco mais pro meio eu de fone de ouvido puxei o banco pra trás sentei na máquina e fiz uma série completa entre uma série e outra eu gosto de escolher qual é a próxima música que vai tocar então eu fui pegar meu celular tava puxando o celular, não tava vindo e eu, nossa... devo ter colocado em algum outro lugar deixa eu puxar de novo nisso que eu puxei o celular não veio, então eu me levantei puxei o banco de volta pra frente e adivinha onde era que tava? Isso, gente Tava na haste da máquina de aço Que eu tinha jogado o banco em cima da tela do celular Tinha sentado em cima E feito uma série todinha com o meu peso Mais o peso que eu tinha colocado na máquina Eu até mostrei pra vocês nos stories Que quando eu peguei o celular, gente Tá aqui a tela dele Tinha tipo um buraco na tela do telefone Literalmente tinha uma depressão na tela dele Porque eu afundei o celular Não tinha mais o que fazer Não tinha pra onde correr Meu celular ainda tava muito novo Tipo, não em idade, que ele já tinha 3 anos Mas ele tava muito bem cuidado Funcionava absolutamente tudo, só tava novinho, gente. Eu não sou muito cuidadoso com as minhas coisas, mas com os meus celulares eu sou. E eu fiquei muito triste porque isso aconteceu, gente. Porque foi pura burrice, foi falta de atenção, foi eu sendo tapado que isso aconteceu. Enfim, na hora que isso aconteceu eu já imaginei que não ia ter jeito porque o meu Face ID não tava respondendo de jeito nenhum. Todo mundo que eu ia consertar falava que só ia ter jeito se fosse colocando peça falsa, porque não ia ter original e o Face ID nunca mais ia funcionar. E eu nem ficava com o celular com peça falsa e nem com Face ID que não funciona, porque eu tenho que usar o Face ID pra desbloquear o celular, pra acessar coisa do drive pra acessar o banco e tal, gente é uma coisa que não tem como ficar sem, então eu fui lá e comprei o iPhone 14 Pro Max, eu fiquei em dúvida se eu pegava o Pro Pro Max, que era uma coisa que tava me... no fundo da minha cabeça o tempo inteiro porque quando eu tinha o 11 Pro Max, eu ficava pensando às vezes, poxa, às vezes eu queria só um 11 Pro que ia ser mais confortável, encaixar melhor pé e tal, só que eu peguei um 14 Pro de uma menina lá da loja pra testar né, pra digitar, e meu Deus do céu que pavor que eu tive de digitar naquela telinha tão pequena, então tipo, vai continuar sendo uma inconveniência sim ter um Pro Max pra colocar entre pé e tal acessório, essas coisas sim realmente não é o modelo mais confortável mas pra digitar e usar mesmo, gente eu preciso de um celular maior, porque sinceramente, sem condições de usar um menor do que esse aqui, mas veio aí, gente esse aqui é o iPhone 14 Pro Max na cor preto espacial gente, que inclusive, sinceramente é uma das cores mais lindas de iPhone que eu já tive eu acho que só não é mais bonito do que o cinza espacial que eu tinha no meu meu iPhone 6S, mas eu fiquei simplesmente apaixonado por esse salão nessa cor, gente. Eu tô gostando de eletrônico mais escuro ultimamente. Eu nem ligo pra ninguém, nem atendo o telefone, não sei porque que eu coloquei na orelha. Mas, gente, muito linda essa cor. Combina com o meu MacBook, eu troquei de Mac no ano passado. Agora eu tô com o MacBook Cinza Espacial e o salão preto espacial. E até o momento, as únicas capinhas que eu tenho são essa vermelha e essa preta aqui. E obviamente que eu fico com a preta o tempo todo, né, gente? Porque é que combina com tudo, inclusive com a capinha dos meus AirPods, e a capinha deles também é preta. Bom, gente, falando da caixa, não vem absolutamente porra nenhuma. Veio o cabo, né? Porque nem o adaptador de viagem, nem fone, não vem caralho nenhum. Veio o EG todo sim, que tinha que vir. Economizaram até nos manuais, gente, que veio tudo pequenininho. Veio só um adesivo da Apple. Inclusive, podiam não mandar nenhum, que eu acho uma preguiça enorme, o povo que está falando isso aqui nas coisas. Mas antes vinha dois, no iPhone, tinha produto da Apple que vinha quatro, muito mais. E agora só é isso aí, gente. Apple, você tá passando necessidades? Que a do antigo, amor, era vaca? Gordas. Esse aqui, gente, é vaca mirrada. E, gente, sendo bem sincero pra vocês, não mudou nada, tá? <risos> Eu. Eu odiava quem falava essas coisas assim, mas, gente, a única coisa que tem mais de diferente assim é o Dynamic Island, que vocês não vão nem ver. Deixa eu trocar o wallpaper aqui pra vocês verem melhor. Ó, botei uma foto minha. O que mais tem de diferente é o Dynamic Island aqui em cima, que dá umas animaçõezinhas enquanto você tá usando o iPhone pra personalizar a experiência e tal. E as câmeras que ficaram melhores, e realmente tem muito mais qualidade, os vídeos estão muito melhores. Isso aí eu tenho que entregar na mão da Apple. E as fotos também estão numa qualidade maior, porém, eu... Eu odeio, eu odeio o processamento que o iPhone faz nas fotos. Tipo, a gente tira uma foto, olha só. E aí o iPhone vai lá e processa pra outro jeito a foto, tá vendo? Ó, essa aqui era a original, essa aqui é a processada. Assim, gente, eu sei que tem que ter pós-processamento porque câmera de celular tem um sensor muito pequeno, né? Não é que nem uma câmera é que nem essa, gente. Olha a diferença. Isso aqui é a lente da minha câmera. E isso aqui é uma lente do iPhone, que o povo fala que parece um cooktop, que é grande, que não sei o que. Gente, tá é bom que tá desse tamanho. Eu espero daqui a uns anos. Então realmente tem que ter esse pós-processamento. Eu entendo, mas é porque esse pós-processamento eu acho feio. Eu tinha um problema quando eu tinha um da Samsung, porque eu achava que ele colocava muita saturação, e o da Apple eu acho que colocar HDR demais. Então, eu nunca tô satisfeito com nada, eu sou insuportável. E é isso, gente. Fora essas reclamações, assim, de eu ter achado uma pobreza essa caixa aqui. E de eu ter sido idiota e quebrado no meu celular anterior. Eu tô muito satisfeito com a cor. Eu amei o design novo, que ele é mais, assim, box, ele é mais quadradinho. Me lembra os iPhones antigos, gente. Tipo, 4S, 5S, assim, tempo que o iPhone era bom. Eu acho que eu já vou mostrar pra vocês os meus aplicativos. E como eu edito as minhas selfies ou fotos tiradas diretamente do iPhone. Bom, gente, vou começar mostrando pra vocês o que tem no meu celular. Olá, esse aqui é o meu wallpaper, né gente, a Miley Cyrus E vocês estão prestando atenção que a tela tá oscilando? A primeira coisa que eu já achei palhaçada desse iPhone 14 Pro Max aqui Que também é dos novos iPhones Deixa eu ligar o Não Perturbe aqui pra não ficar chegando notificação, né, gente? Que eu não quero que vocês saibam da minha vida toda, eu, hein? Mas eu achei palhaçada esse negócio aqui da tela não apagar completamente. Eu já desativei nas configurações, mas pra vocês aqui na gravação ainda tá aparecendo. Porque a tela dela não apaga nunca e isso me irrita e eu me estresse com tudo, gente. Então vamos lá, tenho aqui a Miley, belíssima, eu amo essa foto dela. E aqui vamos pra minha tela inicial. Eu não vou nem me dar o trabalho de incomodar vocês mostrando aplicativo por aplicativo. Igual eu fiz no vídeo mostrando meu iPhone 11 Pro Max, que era o Anterior. mas é o basicão, gente, é o que já vem em sala aqui no lá né vou mostrar os meus switches pra vocês, eu tenho o clima, né, aqui na minha cidade tem aqui esse da galeria, que não sei porque que tá dizendo que as fotos que eu tirei em Aquara foram tiradas em casa, acho que é uma cópia da foto que eu fiz, né aqui tem o do meu e-mail e muita coisa que eu uso, gente tanto em trabalho quanto na faculdade tem o Canon Camera Connect, que é muito legal, tá pra quem é fotógrafo, youtuber, ou então trabalha com câmera tem o CamScanner pra tirar scan de documento o Acrobat pra ler os documentos, e o Google Docs que é o que eu uso pra praticamente tudo, tudo, tudo, tudo na faculdade Gente, eu não... Não, não é que eu não levo caderno Eu levo caderno assim pra faculdade Mas eu não uso caderno Eu faço tudo no Mac E já tem a sincronização automática com o iPhone E aqui em cima só tem o widget das baterias, né, gente? Que no momento só tem o do iPhone Mas também quando eu conecto o AirPod Já aparece aqui a bateria que é muito útil Eu tenho algum aplicativo interessante? Não, não tenho, gente eu sou a pessoa mais chata do mundo E mais desinteressante também Meu celular realmente só deixa coisas que eu uso uso, uso muito. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, a minha playlist no repeat olha só quem foi que amou. Vamos ver o que eu tô ouvindo agora? Música velha, música velha, música nova, música nova, música velha, música que ninguém conhece música velha, música mais ou menos velha. Payphone de Maroon 5 e Wiz que é um clássico, assim, eu sei que vocês conhecem Rockstar da Hannah Montana. Gente, eu escuto muito Hannah Montana, tá? Não à toa, a Miley é o meu wallpaper né? Vocês estão ligados, né? Enfim gente, Telegram é um aplicativo muito bom eu acho ele melhor do que o WhatsApp, só que quase ninguém usa, né? Eu sou uma daquelas pessoas chatas que perguntam, será que se a gente não pode conversar pelo Telegram? Ai, é isso. Mas, gente, fora isso, é só o basicão mesmo, vocês estão vendo aí os meus apps. Esse vídeo aqui tá um lixo, mas eu vou mais mostrar mesmo pra vocês como é que eu edito as minhas fotos, mas vamos lá. Temos aqui o meu Instagram, né, gente? Olha só como eu sou gato. Gente, olha essa pele que eu fiz um dia desses, juro por Deus, me diz. Eu tô o homem mais bonito do mundo nessa foto, juro por Deus. Nossa, essa maquiagem. É essa mesma pele aqui, gente. Só troquei de roupa pra tirar Outra foto, mas juro É isso, no Instagram eu gosto de ser uma grande gostosa Né, olha só Tirar muita foto com o peitão lá em cima No Twitter eu gosto de falar merda e de dar like Nas merdas que os outros falam, né, gente As de verdade eu sei quem são né Que são as que estão lá, mas se você ainda não estiver Não se deu trabalho de ir <risos> Temos o TikTok, tá, gente? Aqui meu TikTok literalmente só tem as coisas mais bizarras do mundo Me sigam lá que eu gosto muito de postar besteira, tá, gente? Arrubah.jtrd Eu tenho mais de 100 mil seguidores no TikTok Agora, por que? Eu não sei, eu só posto idiotice Mas é isso que o TikTok é, né? Tá ah, bom, chega de enrolação, bora logo tirar essas fotos, né, gente? Vamos aqui abrir a câmera e quando eu tiro uma foto com a qual eu estou satisfeito Que óbvio que sempre é a primeira, né gente? Que eu sou muito bonito Eu gosto de editar esses dois aplicativos aqui do meio Lembrando, gente, que essa edição que eu vou ensinar pra vocês Não é a minha edição de fotos Estilo essa daqui Ou então estilo essa daqui Porque essas são as fotos que eu tiro na minha câmera Que é essa que eu estou gravando aqui pra vocês E eu edito no Photoshop no computador Essa aqui, gente, é estilo selfie Vai ser estilo essazinha aqui, sabe? É estilo essa aqui que também foi tirada com o celular então é uma assim, mais casual, mais tranquila, não é? Essa coisa assim, ai, de foto xux, assim, que eu gosto de postar pra vocês, não. Mas vamos lá, foto aberta aqui no... Meu nome desse é aplicativo? Snapseed, né? Ia chamar de Premiere, gente, o que tem a ver? Premiere é de digitar vídeo. Eu gosto de vir aqui, olha, em ferramentas e correção e ir tirando o que eu não gosto da foto, tá, gente? Onde tiver qualquer coisinha que eu não gosto, eu vou tirando. Por exemplo, ali no fundo tem uma manchinha que saiu na foto. Eu gosto muito da roupa preta e eu me maquio, geralmente, na roupa que eu tô tirando foto, então às vezes dá uma sujadinha de partícula de iluminador, de pó, e aí eu venho só passando o dedo, gente, só triscando, que já resolve e muito. Um truque muito bom que eu gosto de fazer pra dar uma estourada ainda mais no fundo, porque o iPhone tem um problema péssimo, péssimo, péssimo péssimo que eu odeio, gente, odeio a câmera do iPhone que é o High Dynamic Range, que estraga as fotos do iPhone gente, eu acho foto tirada de iPhone horrível ridícula, e aí ele sempre escurece o fundo sem necessidade, por exemplo, aqui a minha câmera tá configurada do jeito que eu tô vendo aqui na vida real do jeito que eu tô vendo no meu computador do jeito que vocês estão vendo aí no YouTube aqui na foto do celular já saiu mais escura sem necessidade porque ele escurece o que tá claro e ele clareia o que tá escuro aí caga a maquiagem que eu faço escura caga o fundo da foto, que eu deixo claro e aí eu tenho que arrumar tudo manualmente, por isso inclusive que eu não gosto de tirar foto é, de celular pro feed do Instagram mas voltando ao assunto, eu gosto de vir aqui em ferramentas, na ferramenta seletivo e eu clico aqui no fundo, ó e aí eu seleciono uma área e eu aumento o brilho, até onde eu achar bom, gente, ó, até dar um match com a cola da parede, acho que 58 tá bom, só que eu não vou estourar 100% isso, nem vou deixar só nisso eu pego aqui a estrutura e eu diminuo pro 100, que ele deixa mais suave o fundo, mais semelhante como quando eu tiro uma foto pela câmera e o flash bate aqui na parede branca e volta aqui, entendeu? Então eu venho fazendo a mesma coisa aqui do outro lado, olha, eu vou aumentar só uns 45 nesse outro, e a estrutura diminuo pra 100 Tá vendo, gente, a diferença? Aí eu venho em ferramenta, balanço do branco. Eu sempre corrijo o balanço do branco. Selecionando esse branquinho que tá mais próximo do meu rosto. Que é onde a iluminação tá mais forte. E, gente, nessa selfie aqui, eu acho que seria isso, olha. A original e a nova. Olha só, como eu diminuei a estrutura da foto, deu uma diminuída na minha sobrancelha. Eu não gosto disso. Então eu vou dar uma escurecida. Bem discreta só onde enfraqueceu. Gosto também de vir na ferramenta detalhe. Aumentar um pouquinho a nitidez, gente Eu nunca aumento mais do que 10 Eu acho que dá mais textura pra pele Eu não gosto de foto suavizada, tá, gente? E eu também gosto de vir aqui nessa ferramenta granulado, gente Que ela tem uns efeitos muito bons E geralmente eu uso ou esse B03 aqui Que ele já tá selecionado Ou então esse A01 É mais comum eu usar o A01 no meu feed do Instagram Mas ele coloca um efeito muito forte Então eu diminuo bastante, gente Eu sempre deixo entre 10, 15, 20, 25 estourando, gente Por exemplo, aqui, ó que no 15 tá muito forte Eu vou deixar, tipo assim, no, uh, no 13, gente Porque 13 é um número muito bom, né? Vamos botar aqui Já o granulado, gente Eu gosto de deixar ele mais forte Eu deixo ele no 25, por aí Eu acho que dá um efeito mais legal pra foto, sabe? Eu gosto da estética mais granulada Que puxe um pouquinho mais pro analógico Que eu acho que fica muito bom Gente, eu já exporto a foto e eu salvo uma cópia Eu gosto de salvar sempre uma cópia Eu nunca salvo na foto original Apesar de que no iPhone tem como você reverter as edições E agora vem nesse aplicativo aqui, B610 Doce, que esse aplicativo é uma peste, gente É uma praga Cheio de um monte de inferno E por que que eu uso ele, gente? Porque eu gosto de um efeito Que quase não dá diferença Mas eu amo Que ou é esse No Filter aqui Que tá favoritado Só que eu não gosto dele Porque ele clareia a pele, gente Eu acho que esse aplicativo Deve ser coreano Que lá na... Coreia, né? Que eles gostam de clarear a pele na edição. Eu não gosto disso, porque eu já sou claro. Aí se eu for clarear mais ainda eu fico lavado, gente. Não aparece a maquiagem não aparece nada. Mas também tem o XS, gente, que é esse outro aqui. Ele, ele dá uma atenuada, assim, nas cores eu não sei. Fica muito bonito. Só que ele também é muito forte, gente. Ele também já vem no 80 aí eu dou uma diminuída nele, ó. Eu deixo por aqui pelo 35 Esse aplicativo também é muito bom eu vou contar aqui um segredo pra vocês que lembra que eu acabei de falar que eu não gosto quando a foto minha fica muito clara, porque dá uma lavada na maquiagem Acontece das vezes eu tirar uma foto com a câmera mesmo E eu ter tantas luzes aqui ligadas na minha frente Como eu tô agora E o flash da câmera ser tão forte Que acaba dando uma diluída assim no contorno E esse aplicativo tem uma solução muito boa Que é você vir aqui em Makeup, Contour e Shading Tá vendo, ó? Geralmente eu coloco no 20 E tá vendo como ele dá uma sombrinha a mais na pele, gente? E basicamente é isso que eu faço Quando eu tiro uma foto pelo celular, gente Essa aqui é a versão do B612 E essa aqui é a versão do Snapseed Pra falar a verdade, as luzes são Bem bonitas. Eu acho que essa eu preferia do Snapseed. <risos> Ensinei pra vocês à toa. Na verdade, não à toa, porque vocês podem usar essas mesmas dicas em outras fotos. Mas nessa aqui em particular, eu achei que só essa do Snapseed já tá ótima. Vou até postar essa aqui no Twitter, gente. Aí, gente, eu lindo, né? E bom, gente, esses aqui são os apps que eu tenho no meu iPhone. Só coisa padrão, coisa meio chata mesmo. Não tem nada de muito assim interessante. Muitos dos aplicativos, inclusive, já tinha mostrado lá na primeira versão do. o que tem no meu iPhone. Mas, pra quem tinha curiosidade, que eu sei que são muitas de vocês, tá aí. <risos> então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a triste história de como eu assassinei o meu iPhone 11 Pro Max. Que.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 para assistir, e esse foi o vídeo de hoje. See you.